Então, se a energia vai para onde a minha atenção está, e o dinheiro é uma energia, se você quiser criar maior folga entre o que você ganha e o que você gasta, se você quiser se sentir melhor com relação ao dinheiro, se você quiser aumentar o fluxo de dinheiro na sua vida, você primeiro precisa aumentar a escala de valor referencial emocional. E como que eu faço isso, Marta? Primeiro, eu preciso me livrar de alguns sentimentos. Então, se a energia do dinheiro tem uma vibração, eu tenho que estar congruente a essa vibração. E para que isso aconteça, eu tenho que me livrar de algumas coisinhas que eu falo muito para vocês. Quer? É, ah, eu quero um giro financeiro, mas olha, eu estou num momento tão impaciente. Não vai girar a roda da fortuna na sua vida. Se você sente constantemente frustração, irritação, impaciência, medo, sofrimento, depressão, desespero, impotência. Repetindo, frustração, irritação, impaciência, medo, sofrimento, depressão, desespero ou impotência. O giro da fortuna não chega até você.